Graça e paz. Estamos no 12 segundo dia da campanha. Jamais podemos nos esquecer de onde fomos tirados e quem nos tirou. Essa lembrança devia estar sempre presente na mente e no coração do povo de Israel. Leia comigo Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Conseguimos compreender o conceito de graça, mas temos dificuldade de aplicar graça aos que falham conosco. Charles Swindoll, em seu livro o Despertar da Graça, escreveu sobre um homem que teve seu único filho torturado e assassinado por homens maus. Se esse pai fosse atrás dos assassinos e matasse a todos, isso seria vingança. Se ele buscasse ajuda policial e os homens fossem presos, julgados e condenados, isso seria justiça. Mas se ele os perdoasse e os trouxessem para dentro da sua casa, os adotando como filhos, isso seria graça. É chocante, mas foi isso que aconteceu na cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Mello, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Deus de Amor e Graça nos perdoe porque não conseguimos avaliar corretamente o preço dos nossos pecados. Mesmo quando ficamos tristes ao pensar sobre a morte de Jesus, nossa mente é limitada demais para compreender toda a implicação deste fato. Ainda assim, recebe nosso louvor e adoração, como fruto genuíno de lábios que expressam nossa gratidão. Ensina-nos a adorá-lo em espírito e em verdade, de forma espontânea, com devoção e amor, enche a nossa vida deste louvor que toca o teu coração. Somos aprendizes deste processo e sabemos que o Senhor entende as nossas limitações e está trabalhando no nosso amadurecimento espiritual. Jesus, obrigado por ter sido feito justiça de Deus por causa do meu pecado. Recebe agora toda a honra e todo o louvor. Amém.